Resumindo para vocês, esse vídeo que é um dos mais épicos da história desse canal, se não for o mais épico. Um inscrito meu foi escamado e acabou perdendo cerca de 700 reais em skins. Ele entrou em contato comigo e passou a Steam do Scammer. Eu adicionei o Scammer dizendo que tinha interesse em comprar os seus itens. Eu, obviamente, sabia que aqueles itens eram roubados, mas ele nem imaginava que eu sabia. Então, eu consegui entrar chamada Discord com ele para negociar e foi aí que eu peguei ele no pulo desprevenido. Você não tem interesse em vender as outras também, não? Cara, tenho. Quais desse daqui o... você vende? Quais você não ah, vende? Tudo, tudo não. E a seguração é uma adesiva. Mano, você quer Pix? Como que você quer? Pix, pô. Opa, é, tá, fechou. Cara, vamos fazer assim, ó. É, tive uma ideia. Ideia boa. Vamos aproveitar que eu tô com seu CPF, seu nome. Vamos devolver esses itens pro cara que você acabou. Não é melhor? Por que que eu farei isso? Eu, eu clipei só porque, caso tenha alguma coisa, lá de um ato judicial contra você. Pode clipar. Não, Essa parte, inclusive, não te, acordo, não te ameaçando, tá? Esse acordo eu... vai pro vídeo. Estamos com o contato da mãe do pai da irmã, mano Vamos revelar o que o caçula tá fazendo pela internet A irmã dele já me respondeu aqui, rapaziada Tá precisando de um novo computador ou então dar um upgrade em algumas peças? A melhor, mais rápida e segura decisão é a Estúdio PC. Acessando o link da descrição, conheça quatro diferentes máquinas de ótimo custo-benefício que foram pensadas para que você tenha o melhor desempenho possível no CS2, mas também em qualquer outro jogo. StudioPC.com.br. as melhores marcas, garantias, além de um atendimento personalizado.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 AWP Fade, a skin de Alp, que no CS2, se tornou uma das mais bonitas do jogo. Kidrop.com segue a caldo cachorro. Seja bem é mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 337. Isso daqui, mano, isso daqui é inacreditável. Até agora não caiu a ficha de que isso aconteceu. Resumindo, eu estava no meu Instagram, lendo ali algumas mensagens. Se você quiser mandar uma mensagem, pode mandar. Eu sempre tento ler o máximo de mensagens, mas, obviamente, não dá pra dar atenção pra todo mundo. Mas, enfim, mandou uma mensagem lá. Vai que eu leio. Assim como ali é a mensagem do João Marcelo. Cachorro, pelo amor de Deus, mano, me ajuda. Fui escamado, cara. Tenta me ajudar. Pelo amor de Deus. tem o número do cara e a suposta conta bancária dele. Você tem ideia de algum jeito de me ajudar? Ele mandou aqui o print da trade. Esse focos é o scammer. Aí, ó, esse é o perfil dele na Steam. Me ajuda, por favor. Viu o vídeo que você expôs o cara, todo Desesperado, me ajuda Já saí de tantos scammer Evitei de tudo e mais um pouco Eu já tinha jogado algumas partidas com esse cara Confiei e me ferrei Me ferrei, amigos Não confiei em ninguém, rapaziada Uma vez a minha mãe tava com fome Pediu um dinheiro emprestado E, mano, eu mandei ela trabalhar, tá ligado? Vai. Conquistar seu próprio dinheiro público, cadê, rapaziada, tô zoando, enfim. Mas não contei muito nas pessoas não, principalmente do CSGO. Então eu pedi para ele explicar um pouco mais como que isso aconteceu, e aí ele trouxe os detalhes. Cara, eu já tinha jogado algumas partidas com ele. Daí ontem à noite, ele me mandou uma mensagem falando que estava interessado em algumas skins. Eu passei meu zap, de cedo negociamos, depois de revisar os preços, combinamos que eu mandaria e ele já iria passar o Pix. Como era conhecido, eu fui com receio, mas ainda assim fui, né? É... E deu que deu Daí ele me mandou o print do Pix E eu já saquei tudo A print aqui Mano, que, que print é essa? É print de saldo de conta Cadê o Pix? Daí eu lembrei dos seus vídeos E só fiquei desesperado É, eu também, né, pô? Parece que meus vídeos não estão servindo de muita coisa Acompanho seus vídeos há muito tempo E só consigo pensar em ti pra me ajudar Nem que seja com a conta dele banida Pedi ali o link da Steam dele Print da Trade Além disso, depois Ele me mandou as prints da conversa no WhatsApp Com o Scammer Até o momento que o Scammer receba as skins E logo em seguida Bloqueou o meu inscrito só que aí, o que eu fiz? Entre os itens escamados, tinha lá alguns adesivos da Copenhagen Flames Aproveitando que eu postei um vídeo sobre o assunto recentemente Eu adicionei a Steam Scammer Ele aceitou E eu me passei por um interessado em comprar os adesivos dele Ó, ele primeiro mandou uma mensagem Opa, o que precisa, amigão? Eu respondi, salve Você tá vendendo esses adesivos da Copenhagen Flames? Aí ele mandou, pedido oferta, kkkk Quer falar sobre? Eu falei sim, mas já estão disponíveis para Trade Lock E ele disse que liberava em 7 dias, né? Porque ele tinha acabado de descamar. Enfim, ele é safado até lá o preço sobe Mas se quiser manter promessa de oferta fechada, tô afim Perguntei quanto ele quer Ele falou para eu fazer meu preço Dizendo que confia mais em mim do que nele É, eu também confio mais em mim do que em você, amigão E eu me paguei de interessado, né Ó, Deixa eu ver, porque tipo, os preços subiram muito Mas caíram agora um pouco Deixa eu ver como estabilizou Dei uma ignorada dele por um tempo Ele me chamou, falei Salve, foi mal, tô numa correria do caramba De madrugada ainda falei Mano, tô indo dormir aqui Meio correria Amanhã vamos no para fechar esse negócio então Aí eu te dou um sinal em dinheiro para você segurar os itens E daqui 7 dias, fazemos a troca Safe E ele, caiu no meu papo Belezura Safezaço Chamei ele agora há pouco Há duas horas Ele respondeu Eu disse que já já estava colando o PC Para fechar isso logo E ele respondeu ó, Belezura Vai querer fazer no Discord por mensagem ou como? Então bora Discord com ele Bora, bora pegar no pulo esse safado, mano Há quanto tempo eu queria gravar um conteúdo desse, mano? Há quanto tempo, velho? Vou passar meu Discord mas é secreto, Safe. porque se não descobrem, eles ficam ligando o dia inteiro Aí tem que criar... Isso vai ser louco, isso vai ser louco Ele não tá conseguindo entrar aqui, rapaziada, na minha sala do Discord Então eu vou adicioná-lo, Focus 0420 Aí ó, Focus, beleza, vou ligar pra ele Alô? Opa e aí, mano, tranquilo? Tranquilo velho. É Fox? Pode chamar de Fox mesmo? À vontade. Cara, só pra você não achar que eu sou fake ou algo do tipo. Não, não, não, tá ligado. Ó, vou mostrar aqui minha tela, ó, Instagram. Eu não acho que isso é fake. Canal. Tá não sei se você conhece meu canal também, não sei se você sabe. Conheço. É o... Não, enfim, só pra você não. Enfim. Cara, você consegue só desprimar o inventário pra gente checar os preços aqui dos adesivos, Sim. por favor? E... Eles são quais adesivos? É... é normal ou é como é que é? É 2021 normal. Tá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu desprivar. É esse daqui, né? Que eu tô. Esse aí mesmo. Esse daqui, não? Né? 1, Eu tô pensando em segurar um pra mim. Não sei se. Você quer vender só seu 9 se, então? Se... Exato. Tá, deixa eu fazer as contas aqui então. 0,32$ vezes 9$. É, ia dar uma quantia pequena assim, ia dar 2$. Dólares. Você não tem interesse em vender as outras também não? Cara, eu tenho. Quais desse daqui o... você vende? Quais você não ah, vende? Tudo, tudo não. Ia segurar só um adesivo. Tá, deixa eu somar então. Aqui. Eu tô esperando o trade pra você. Nossa, que ela tem... tem três também. Uh, tá, deixa eu somando aqui então. Só. A AK e a... É basicamente os quatro últimos itens, né, trocar. A Alp não tem tá muito interesse não, porque é uma skin muito nova, tá ligado? É, ligado. tenho inter... Nem na Deagle eu tenho muito. Tem mais na, nas AKs aqui, porque eu compro... Tipo, eu compro adesivo assim pra longo prazo e esses, esses skins mais baratos assim eu compro ou pra sorteio, ou pra trade sim, futuro, sim. tá ligado? Então, mas é porque... Mano, a Alp, ela tá subindo o preço. Subiu bastante no tempo. Aham. Uh -huh. Cara, quando eu peguei ela tava 22. Eu peguei na caixa mano. Caraca, cagou tá então. Ela tá 28 hein? já. Ela foi 19 pra 35. 5, de 35 agora pra 28. Mas ah, por que você colou esses adesivos, mano? Você não... Ou faz tempo que você fez já? Ah, eu colei porque era antes do... De eu saber que a... Que fechou. A... fechar. A cara é field tested, né? Sim. 60. Cara, na buff aqui tá marcando 84. Deixa eu ver a start é start track field tested. 84, outra 38. É, a start track é... Calma aí... A Stat track field tested é... Aqui tá marcando 63. Mas vou, vou colocar 84 aí. Uhum. Qual que é o então confia. Vou passar uh... pra você, vou mandar print que foi mais fácil. Você só tá com a minha calculadora. E a normal tá quanto aí? A ah, Tá 68. 38, 39, arredondando E a USP, Planta Arquitetônica. Tá 15. Mais 15. p 250 é 15 também. Mais 15. Dá 153 dólares. Sim. Dólares. 762. Quanto que você gostaria aí de receber? Ah, mano, pelo menos isso e os adesivos, né? Ia dar quanto junto com os adesivos? Eu já somei com os adesivos já. Ah, tá. Já somei... Você disse 700 e quanto? Deu 153 dólares, 762 reais e 58 centavos Ah, velho. Pra dar um under price, quanto você pretende? Qual que é o máximo, assim? Cara, normalmente eu pago 85% do valor do buff, assim. Ou seja, 85% disso seria 762. 1,58 dividido por 100 vezes 85 daria 648 reais, 650, dá pra arredondar 650. 650? Pode é, 650. Ser. Mano, você quer pix? Como que você quer? Pix, pô. Tá, Opa, é, Tá, fechou, quer, pode falar. É, 012 Toma CPF de... daí. É CPF? tá? 012. Deixa eu ver aqui qual o nome aparece. Heitor? Como? Heitor? Heitor? Isso. Daí, quando liberar o trade do, de tudo aqui, você pode dar mais rap no meu perfil? Posso, posso, posso. É, dá uma ajuda, né? Pra, pra dar trade. Cara, vamos fazer assim, ó. É, tive uma ideia. Ideia boa. Vamos aproveitar que eu tô com seu CPF, seu nome. Vamos devolver esses itens pro cara que você acabou Ah, mano. Não é melhor? Por que, que eu faria isso? Cara, você pode não fazer. Você tem opção. Não tô te obrigando posso, a nada. Que, o que, que seria de... de... Quebrado. Quê? O, que, que, eu, o que, que eu teria de negativo nisso? Se você não devolvesse os itens? É. Cara, eu postaria esse vídeo aqui com seu CPF, com seu nome, e aí eu não faria nada. Mas assim... Iam te cobrar. Ah, iam cobrar em que sentido? Cara, com certeza a sua família não ia gostar de saber que você tá fazendo isso na internet. Você sabe disso. Ah, não. Você sabe disso, cara. Eu tô precisando do dinheiro, pra ser sincero. Eu sei que você tá precisando, mas o cara que você roubou também tá precisando. Esse é o ponto. É, daí... E eu tenho certeza absoluta é que se você chegasse pra sua mãe e falasse, sua mãe, seu pai, eu não sei com quem você mora, mas se você chegasse pra algum familiar seu, alguém que você tem consideração e tenha consideração por você, e falasse, cara, eu tô precisando de dinheiro e eu roubei, a pessoa não ia provar. Ou eu tô mentindo? Eu acho Acho que não, né? Eu não tô mentindo. Você sabe. Não. Você sabe que eu não tô mentindo. Sim e com o seu nome e seu CPF, descobre o nome da sua mãe, do seu pai, de todo mundo, de onde você estuda, de onde você trabalha, não sei quantos anos você tem, e de verdade não me importa. Obviamente que nada de mal aconteceria com você, mas você seria exposto ao ridículo, porque isso é ridículo, mano. Não é a primeira vez que alguém escama com a desculpa de que tá precisando, porque não seja, não é justificável, cara. O cara que você escamou tá precisando igual. Ele falou, eles falam o quê que tá precisando por quê? Cara, não interessa. Ele tá precisando, não, só... não é dele. Você trabalha? Trabalho. Onde você trabalha? Quer dizer, do que você trabalha? Você não vai falar onde, obviamente. Trabalho com TI. Você trabalha com TI? Sim. Legal. Você trabalha porque você tem seus, seus gastos, seus objetivos. E você trabalha horas por dia. Cada coisa que você compra, ele não importa se é um tênis, se é uma camiseta, se é uma skin, tudo que você compra teve um custo pra isso. Foi seu tempo. Então, não é porque alguém... Eu tenho certeza que você pense igual. Não é porque alguém precisa mais do que você que essa pessoa tem direito de te roubar. vai tá Manda a pessoa trabalhar, cara. Não é assim? Uhum. Eu tô errado? É verdade, isso daqui é um papo Não. de homem pra homem, mano. Não tô... Não, tá ligado. Quantos anos você tem? Tenho 20. Pô, 20 anos, mano. Recebo menos que salário do mínimo, tá? Quantas vezes que você já fez isso? Primeira vez. Eu Mas fiz porque eu tava precisando. Precisando pra quê, cara? Pagar conta. Conta do quê? Luz, água. Você mora sozinho? Moro. Mas você sabe pois. que isso não era o caminho, pô. E outra, você eu... pediu mais rap, meu, depois pra sua conta? Porque provavelmente você ia utilizar do meu nome pra escamar mais pessoas, cara. Não, porque eu pretendia entrar nesse mundo de trade porque eu gosto. Seu é primeiro ato nesse mundo foi roubando alguém, cara. Você entende? Eu disse que eu pretendo, não que eu fiz isso pra querer entrar. Uuu, uh, seca! Cara, não, não tem sentido, mano. Não, não, não justificando, eu tô só, só dizendo. Você, você diz não justificando, mas... Quando eu falei, pô, o que, que você acha de devolver pro cara, pro cara que você roubou? A primeira coisa que você falou foi, o que, que eu ganharia com isso? O que aconteceria de ruim? Porque eu tava pensando em mim e que eu tava precisando, porque eu, eu recebo, pra ser sincero contigo, eu recebo 700 reais por mês. Isso não dá pra pagar, eu tô faz três meses devendo água e luz, porque senão eu não, eu não tenho dinheiro pra comer, nem pra ter internet em casa. Cara, tudo bem, é assim, não é uma situação fácil a sua, eu sei disso, eu sei que não é. Suponho que você já passou por algo similar. Já, já eu, eu já passei por algo Muito similar, dia. já passei por algo similar, no caso era até pior. Porque eram cinco pessoas, era um pouco mais de dinheiro por mês. Era o salário da minha irmã que entrava. Era 1.300, mas eram cinco pessoas. Se for dividir por pessoa, era menos ainda. Eu não ganhava nada. E até hoje, eu tenho um amigo que ganha muito pouco. Tem dívida. Nenhum deles. Rouba. Nenhum deles dá golpe em outro. Eu tô tentando dar meu jeito pra ganhar um dinheiro pra tentar fazer isso sem roubar. Mas a hum. única coisa que eu pensei na hora ali foi roubar alguma coisa. E... Mas esse é o jeito certo, cara? Não, não tô justificando. Não tô falando que tá certo. Então o que, que você acha que deve ser feito, mano? Não, se quiser eu devolvo. Não tem problema. Mas não, você entende que o ponto é... Não, eu não vou te obrigar nada. Eu não vou, tipo, pegar o... Os... É você que vai decidir. Eu que decido. Tô falando. Você... Então, eu tô perguntando, você vai devolver ou não? Devolvo, cara. Precisava disso? Eu só, só preciso da sua palavra, que você não vai postar o vídeo, que você não vai fazer nada em relação a mim, não vai fazer nada em, em relação a minhas informações pessoais. E aí, agora é, eu volto com, com a mesma pergunta, por que eu não deveria fazer isso? Porque isso é um ato contra a pessoa. E o que você que, fez é o quê? Isso é um roubo, que é entre eu e ele, e você não teve participação. Você tá fazendo um ato contra mim, diante do ato que eu fiz contra ele, não tem sentido. Mas o que eu tô fazendo contra você? Você iria expor minhas informações pessoais na internet. Eu não vou. Fazer com que. Não, por isso que eu tô pedindo. Você precisa da sua palavra, que você não vai postar o vídeo, não vai informar nada sobre mim. Então, beleza, a gente, eu faço um acordo com você agora. Eu posto o vídeo. Da sua palavra. Eu posto o vídeo, não revelo um dado seu. Em sete dias você devolve o item para o cara, os itens, e esse assunto acaba por aqui. Eu espero, de verdade, que você nunca mais é, volte a fazer isso. Inclusive, eu te garanto que se daqui sete dias você provar para mim que realmente mora sozinho, que tem essas dívidas e que recebe esse salário, eu te ajudo. Eu pago as suas contas. Eu tiro o seu atraso. Sim. Mas você vai ter que me provar antes que tudo que você falou é verdade. Sim. Pro... e primeiro Mas eu você vai... deixar claro que eu, eu clipei só porque... Caso tenha alguma coisa, lá abro um ato judicial contra você. Pode clipar, não, essa parte inclusive... Não te, esse acordo, não te ameaçando, tá? Esse acordo vai? vai pro vídeo, esse acordo vai pro vídeo. Claro. Vai pro vídeo, não precisa nem clipar, vai estar no meu canal. Então acordo com você. Acordo feito? Perfeito. Sim. Beleza, então, ó, tô aqui com o seu Discord. Agora, bem se você sumir, se você desaparecer, aí eu vou ter que notificar os meus seguidores que, infelizmente, o acordo não foi cumprido. Sim. Só isso. Fechou, Heitor? Só, só preciso que você... Não, não, nem meu Discord, nem minha voz, nem nada. Eu quero que você, você coloque um efeito na minha voz pra que não seja reconhecível. Não mostre meu CPF, obviamente, nem meu, meu nome. Nem no Discord. Eu não vou mostrar seu nem CPF. Minha, nem meu nem Steam. Eu não vou mostrar seu nome, seu CPF. Não, eu não quero minha voz também. Eu quero um efeito na minha voz pra que não seja reconhecido. Eu não sei se eu faria isso. Por é verdade. quê? Porque aí, senão vão desconfiar vão que esse vídeo é combinado. Não, mas o vídeo não é combinado. Você coloca essa parte no vídeo. E por que não Steam? Porque é uma conta que eu uso pessoalmente. E aí teria amigos e pessoas que descobririam o que você fez? Não, mas eu posso ser atacado pelo Steam também. Cara, priva Steam. o Steam. Steam é lá, em. Ela já, já vai aparecer de qualquer maneira, é impossível. A não ser que você troque o nick e o, o link. Tudo, tudo bem se eu trocar o, o link e o nick? E... É, ninguém vai, ninguém vai te encontrar, não. E, cara, eu te garanto, mano, já vi muita gente caindo nesse erro. Não faz mais isso não, mano. O que me deixou puto, de verdade, foi quando eu, quando eu joguei a real pra você, você ter dito que... Ah, e se... O que que eu vou ganhar com isso? O que que eu posso... O que pode me acontecer se eu não devolver? Não, eu só, eu só questionei isso porque eu tava pensando Sim. em mim mesmo e tava precisando. Eu vou manter seu contato aqui na Steam, no Discord, mano. Daqui sete dias eu espero que tudo se resolva, fechou? Tá, então, você consegue só não postar o vídeo antes dos sete ah. dias, então? Eu acho que não. Você vai postar o vídeo agora já? já pra fazer esse, esse combinado com os inscritos e tudo? Sim. Ah, tá. E eles vão ver o combinado. Só... Eles vão sim, ver o combinado. Sim. Mas só deixando mais claro aqui, peço que você não coloque essa parte no vídeo. Tá bom. Valeu. Tamo brigadão. Tamo junto, mano. Não faz isso. Eu te garanto que o seu vídeo vai ficar muito melhor. eu vou te ajudar. Vou te ajudar, pessoal. Valeu. Tamo junto. Resumindo, rapaziada. Ele pediu, né, obviamente, pra eu não colocar o que ele me contou depois. Eu não vou colocar, mas eu vou resumir pra vocês, porque eu descobri que é mentira. Ele disse que tinha 20 anos, tinha depressão. E que não queria que eu revelasse a Steam dele, porque iriam encontrá-lo. E o computador, né, os jogos, era a maneira que ele tinha de distrair a mente. Rapaziada, mano, o Luquinhas descobriu tudo. Eu passei aqui pro Luquinhas o nome CPF dele e ele descobriu quem é o cara, pai, mãe, irmã. Só pra, só pra deixar vocês cientes, ele não tem 20 anos, ele tem 17. Ele não passa dificuldades. Porque, ou ao menos, né, não da forma que ele disse, porque ele tem Dunk, que é um tênis caro da Nike. Ele tem Apple Watch, iPhone. Os pais são bens financeiramente, pelo menos aparentam, são trabalhadores. Parecem ser ótimas pessoas, né, não sabem o que ele tá fazendo na internet. É, Aproveitar o momento aí, Luquinhas, começou um canal do CS, a gente postou o primeiro vídeo dele. Vamos ajudar o cara, mano, vamos lá uma é o no vídeo rapaziada. dele, porque ele que descobriu tudo aqui. Ele que, mano, pegou o nome CPF do cara, descobriu quem é a mãe, pai. O cara, o cara, o cara jogou demais, pô. A gente... A gente não vai deixar passar, rapaziada. Não, não. pode deixar passar, mano. Não. Além assim, de mentiroso, tá roubando os outros, tralhado, puta sacana, mano. Falando meu verdade, objetivo aqui é, é só informar pra, pra mãe do pai o que ele tá fazendo. Só isso. Nós estamos com o contato da mãe do pai e da irmã, mano. Vamos revelar o que o caçula tá fazendo pela internet. Travessuras e presepadas. Galera, eu tô falando já com a irmã dele Ela já viu uma mensagem, ela já me respondeu Enfim, vou contar aqui pra ela tudo que o irmão tá fazendo E vamos ver o que acontece Eu entrei em contato com a irmã dele, a rapaziada, mandei aqui alguns áudios Ela já respondeu Vou mostrar primeiro os áudios que eu mandei Oi, tudo bem? É, prazer Eu acho até legal falar com você para evitar que isso chegue nos seus pais Então eu acho que você pode sentar, conversar com ele é... Enfim, abrir um pouco a cabeça E explicar é... que esse tipo de coisa Não é legal, enfim, indo, indo Direto para assunto. Eu sou youtuber né? Eu sou youtuber de um jogo chamado CS E eu recebi uma mensagem de um, de um seguidor meu Um seguidor, inclusive, acho que mais velho Falando que ele teve os seus itens dentro do jogo roubado Porque no, no CS Não sei se você entende, existem as skins Só que essas skins, elas valem muito dinheiro E, algumas, e várias pessoas costumam ter essas 15. E aí o cara entrou em contato comigo Falando que conheceu alguém na internet Que tava jogando, que tava jogando com essa pessoa E essa pessoa <coughs> chamou ele no WhatsApp Falou que, que queria comprar os itens Aí recebeu e mandou uma print O áudio cortou, enfim é, esse meu inscrito recebeu é, a mensagem dessa pessoa falando que tinha interesse em comprar as skins chamou no whatsapp, recebeu as skins na hora de mandar o print, mandou uma print fake de um comprovante de transferência e sumiu, bloqueou do whatsapp aí o cara veio me contatou é, eu peguei a Steam dessa pessoa, que é a plataforma por onde se joga e eu descobri, né, que era o seu irmão como que eu descobri isso? Eu chamei ele como se eu tivesse interessado em comprar os itens que ele roubou e aí lá ele tava querendo me vender, assim, ele ia receber, inclusive, o meu Pix. Ele, inclusive, tinha pedido pra eu fazer um comentário no perfil dele que ele poderia usar depois pra roubar mais pessoas. E aí, depois que ele me passou o CPF o nome dele pra eu fazer o Pix, eu cheguei abri abrir e mandei a real. Eu falei, ó, cara, o que, que você acha de devolver esses itens pra, pra quem você roubou? Tomou um baque, assim, tomou um susto. Ele ainda resistiu. Falou: ah, o que que... Por que eu deveria devolver, né? Enfim, por que eu deveria fazer isso? Que que o de, de, que que poderia acontecer de ruim comigo? É, eu falei que nada, mas, assim, esse vídeo seria postado, ele, ele acabaria sendo exposto, exposto Ridículo. Eu falei pra ele devolver os itens pra pessoa. Falei que isso não é uma parada legal, que não é uma parada que se faz, que com certeza os pais dele, a família não ia gostar, que ele, que ele gostasse de saber que ele tá fazendo esse tipo de coisa. Ele roubou uma quantia de cerca de 700 reais, que ele se comprometeu a devolver, e eu realmente acho que ele vai devolver, é, enfim. Mas ele disse, é, ele tentou se justificar, dizendo que, tem, é, que tinha 20 anos, que trabalhava e recebia 700 reais de salário, que morava sozinho, tava devendo conta de luz, água e que tinha depressão. Que gastava 500 reais com depressão e não sobrava mais nada. E aí, já que ele escamou, ele roubou, esca, escamar é roubar. Eu uso esses termos do jogo, talvez você não entenda, enfim. Já que ele roubou o meu seguidor pelo WhatsApp, eu vi o DDD dele, e aí o DDD dele é... é e aí, puxando né o sobrenome, eu acabei encontrando o Facebook da sua mãe, do seu é, do seu pai e, consequentemente, o seu. E aí, por isso que eu, por isso que eu consegui encontrá-los e ter certeza de que a gente tá falando da mesma pessoa. Ele também me confirmou que, que acho que é... Ela, não, é não sei o nome da sua mãe, é... Enfim Eu acho até interessante Se você é, tiver um, um bom relacionamento com ele De conversar, de enfim, abrir a cabeça do moleque Pra ele não fazer esse tipo de coisa é, Se você vai querer levar isso até seus pais Aí é coisa sua, enfim Mas acho que, enfim botar um papo cabeça, porque esse tipo de coisa, as pessoas acham que só por, por, por estar na internet, por ser dinheiro dentro de um jogo, mas é um dinheiro que sim, se saca, se, é, se se converte ali pra, enfim, conta bancária, as pessoas acham que não tem consequência esse tipo de ato e, porra, se fosse outra pessoa, mano, ele, ele poderia se ferrar, tá ligado? Então só dar um, um salve nele, resolver essa situação aí pra, pra impedir que ele, que ele volte a fazer isso, fechou? Eu vi que seus pais são trabalhadores, é, enfim, assim, uma família maravilhosa, maravilhosa, são pessoas corretas e só para dar um toque para não, não, não deixar desviar, entendeu? A irmã dele escutou os meus áudios e respondeu da seguinte maneira. É, eu agradeço a você ter vindo falar comigo. Realmente a gente está tendo alguns problemas com ele em relação a isso, né? É, e é muito bom você vir falar comigo porque realmente eu sou quem consegue conversar melhor com ele. É, ele não tem muita noção do que ele tá fazendo, mas eu vou conversar com ele e vou pedir pra que ele devolva esses itens, ele consegue devolver, né? Pra que ele devolva esses itens e vou, vou repassar tudo que você falou, porque realmente não tem nem, nem o que falar, né? Sobre, sobre essa ação. É totalmente errado, você tá totalmente certo no que você tá falando. Um Inclusive, eu vou pedir pra que ele devolva esses itens até amanhã. Se ele conseguir hoje, não sei como é que funciona, né? E aí eu venho confirmar com você, pra você ver com o, o, o seu seguidor, né? Se deu tudo certo, porque é bem complicado isso, realmente. Né? E, e até ele já levou golpe desse tipo, pelo Discord E não, não entendo o que passa na cabeça dele pra ele, ele fazer isso com outra pessoa. Mas eu agradeço muito de verdade que você tenha vindo falar comigo porque é, metade dessa história que ele contou é mentira, mas a parte que ele tem depressão, ele lida com coisas bem pesadas mesmo, é verdade. E, e eu realmente consigo falar melhor com ele. Meus pais ainda não conseguem entender muito bem, então, que ele passa. É, eu agradeço muito por um tempo, tá? e eu, eu consegui remediar né, falar com ele para que ele né, faça a coisa certa na cabeça dele ele tá fazendo na internet é a mesma coisa que fazer na vida pessoal, pessoalmente. É isso, rapaziada. Que fique de exemplo. Seus atos aqui na internet, sim, podem refletir na vida real e te prejudicar. Então, assim, sejam boas pessoas na vida real e na vida online também, mano. Você só tem a perder sendo alguém ruim, você só tem a perder roubando os outros. Então, mano, é isso, rapaziada.